Let's go, família. Resgatei meu VIP, tem 3 dias já. Resgatou sim. Iula, você realmente está usando esse negócio aí atrás? Não, eu tenho que comprar o cabo, mano. Sempre esqueço essa porra. Mas eu quero comprar logo o cabo porque, mano... Cardiozinho de academia é uma merda. Isso aqui vai ser muito pica. Eu amo essa porra. Deixe conto no seu pix, eu passo onde ela vai e ficar E com vr é... Gente, vocês não estão me cobrando muita coisa de uma vez só, não? Só acho? Hashtag só acho Imagina postar foto com a baleia no insta no menino servidor brasileiro fica offline por dois dias de tal pesado sudoeste Oble da NASA pra tancar foto da Cala a boca, moleque Fala merda Bom, não sei se eu jogo jungle, não sei se eu jogo mid. Tá solo? Yes. Tá. Abre aquele server de mine pro sub, irmão. Eu nunca... Eu nunca conheci um um server de mine de streamer sem ser de minecraft que deu certo tiktok, que isso porra é essa Joguei Moby Dick, a baleia do pica-pau, no tradutor e traduziu como Penis Mole. Estou de veras com a infância estragada. Que Quando que você que para cortar o cabelo na 2 baixa, vai ficar de cria. Quando você vai parar cortar o cabelo nos, na 2 baixa... Caralho, moleque! Oh, tem uns moleque que se força para escrever tudo... Tudo... que nenhum... nada, ninguém consegue entender nada. Porra! Nenhuma professora de alfabetização entende o que esse moleque acabou de falar aqui na mensagem de voz. O resto. Quando que você... Quando você... Que, que, quando você quer para cortar o cabelo na 2 baixa? Cara, eu não vou nem, não vou nem tentar mais treinar. Tá Quem sou um gato no jogo ou sou um gato robótico? É o Coconha. Miau, <síspano> miau <síspano> <síspano> Oh Oh bonito meu boneco, oh. Em jungle, salve gorda. Tá, vocês mandaram esse trailer porque vocês querem que eu jogue essa bomba aí? Hum, Soninho, Soninho. Hum em seu ninho que é isso? choque viewers choque viewers nossa, velho que, cara, eu tenho muito nojo de sapo, sério, eu acho sapo é um bicho muito muito nojento e feio. Ah, Yula, mas você também é nojenta e feia. foda se Ele é mais. Eu ia falar isso, eu sei. Já tô preparada já pra de merda que vocês falam. Tu tem o corpo de um sapo e tá reclamando. Ah, tem um corpinho da sua mãe só na minha cama Kid. Cara, qual é o nome daquela música? Aquela nova do TikTok, filho. Que é a dancinha assim, pá, pá, pá, E faz assim, pá, pá. Tum, tum. Esqueci como Esqueci completamente. Só sei a dancinha. Não sei o que. Deve ser xereca. Aí faz assim, tá ligado? Ai, meu Deus. Tô com um chinzal. acho que eu vou de cronômetrozinho. Não, que raspadinha. Essa aqui? Não, é uma nova, é uma nova. É uma nova, pô. Porra. Caralho, qual que é o nome da música? Essa! Na xota é poqui Esse joguinho do gato vai ser o jogo do ano A pré venda tá 50 conto na Steam. Vai lançar dia 19 desse mês Compra aí que vai ser super jogaço Essa, essa Acho que é essa. Caralho, já começou. Pô, mas que sotaque de merda, hein? 30 segundos para a liberação das Ó, eu vou ligar o Sonic já, já, hein? Na real, já vou ligar já. poki poki barulho de buco buco Clinei, clinei, clinei, para botar música Vucu, vcu, vucu, batel o matelão na da mão É o Treinou hoje eu foi descanso da carne. Não treinei hoje, beleza? Hoje foi descanso, fezinha. Hoje é sábado, né, família? Pelo amor de Deus, né? Porra! Sacanagem! Caralho, pior que eu tava devendo um dia de treino, né? Caralho, era pra eu ter ido hoje. Esqueci dessa porra, caralho. E tipo, amanhã eu não vou poder, porque segunda tem quadra. É, vai ter que ficar pro outro sábado, família. Esqueci, beleza? Semana que vem, vou compensar no sábado. Cara, eu esqueci, mano. Esqueci completamente, papo reto. Pior que eu pensei, caralho, vou pra academia hoje e vou malhar glúteo, eu acho, pá. Nem fui, mano. Porque eu pensei, ah, vou descansar, a gente cria. Cacanado esperado de você. Cara, eu tenho quase certeza que o Shinzhão não fez pedra. Porque eu vi ele rotacionando pra baixo. Quando ele Terrorzinho de criar hoje. As coisas que eu vou fazer com você. Vamos achar o ponto. Precisa relaxar. Mas se Que música é essa, velho? Ai, ah, é porque tem duas, né? Moderaçãozinha de merda do caralho. Porra, fiquei esquizofrênica. Acho que seu problema é de internet, velho, pra mim, aqui tá uma bosta, hoje travando mais que gago, tentando Caralho, falar no alfabeto cantando. Caralho, meu problema de rota resolveu, campeão. eu nem reparei isso, moleque, tô sem esse que tá funcionando. Tu deixou Deus a do mais... YouTube rolando, burra. Caralho, graças a Deus, eu nem prestei atenção nisso antes de estar tá game. O que é esses caras... Os esse caras dando dive na minha família aqui, filho, na minha família. Calma aí, doidão. Eles tem Flash? Mata, mata. Obrigado. É na boquinha da garrafa. Acho que era pra ter ajudado a puxar, né? Já foi, já. É na boquinha da garrafa. Me viu, não usou a caixa muito cedo, amigo. Cara, usou a caixa muito cedo, irmão. Logo no dia que você abre o cedo, minha internet uma merda. Parabéns, fudida logo. Porra, menor! Pô, queria que o Salas desse engage pra eu brotar do nada, tá ligado? não tô gostando do bagulho não, ó tem... É, não dá, pra de... não dá pra deixar Só o resto dá pra dar Calma, calma, calma Ai que susto filho, achei que ele ia morder ele Ó, as pau os caras vão dragão Agora toma, toma, toma Toma, toma, toma, toma Toma, toma, toma Ué, o que aconteceu com o Sonic Quest? Alô? Ah que se foda esse dragão também Tô aqui, irmão, tô aqui, irmão Beita, pensa Faz ele pensar que você é um pedacinho de merda, vai P Faz ele pensar que você é um pedacinho de merda Porra, menor Da puta do caralho, desgraçado! Filho de uma puta, moleque. Porra, o odeio... Caralho, velho. Vai tomar no cu. Vai se fuder, cara. Cara, mata esse cara. Ah! Bom, atrasei o B dele, foda-se. Veiga! Mulher, que me ajuda! Acho que o feedback adiantou você acordou pra lá parabéns chat. Cara, ele roubou a ult do Veiga, ele acabou de roubar a minha ult, ele já roubou a dele, cara! Martelo, martelão, a mãozinha, mão, é o Qual é o CD que... da ult desse Não. merda? Cada filho. Ele acabou de roubar a minha, ele roubou a dele e usou. Ele roubou a minha usou, a roubou a dele e usou. Nossa, vai tomar no cu, cara. Ou, oh, nunca mais volto o mid, papo reto. Nunca mais, nunca mais volto mid. Tu guarda muito a ult, mas eu. Mas eu usei a ult bem, porra. Eu me salvei. Não, não entregou que tá aí, né, irmão? Tá. Putz. Não era pra entregar. Tá suave. Caralho, velho. Oh, que CD ridículo da ult do Sala. Já tomar no cu. Dava pra usar. Oh, Pô, cadê matar a música? A música fica comércio. pausando, mano. Você é deplorável. Porra, perdi meses stack, mano. Que ódio. Ele vai matar todo no coach da Soraka. Vai não, vai não. Matelo, matelão, levante a mãozinha na palma da mão. É o ponte do tigrão. E o da Não, não, não, soraquinha, soraquinha. Recua. De um lançar aqui o barbore. Pô, queria guardar o R pra pegá-la voltando da base. isso vou base depois eu faço minha pedra. Ah, não falta só isso para fazer o bagulho. 17 <risos> 17 só faz só faz Demo, oito meses nesse culto satânico, TMJ canalha. Salve é sim, noite é com muito gold Sua equipe destruiu uma torre, sentadão. Porra, não vai vir aqui não, menor? Vou matar esse cara aqui. Apesar que acho que não dá pra cair nele, não. Deixa da base, foda-se. Aqui tem um arte. Às vezes penso que o que passa. Como assim, mano? Eu de gente É live gravada, guys, a é rerun. Rende da torre alto pra caralho, velho Merda Será que a zona deve ter ult? Que isso? Que isso? Hum. Vou te comer, vou te comer, vou te comer Mas, se o matelo, o matelão, levante a mãozinha na palma da mão, é o bote do cigrão. Vou te comer. Oh, tá muito alta a música, vocês não acham, não? Não consigo ouvir meus próprios pensamentos, mano. Oi, Marina. Oh, Por que os caras se mataram o top com dragão up? Não sei se vai dar tempo, não. Deu. Pica na pica, na pica, na pica, na pica, na pica. Hum, acho que eu morro aqui, hein? Hum. hum. Opa, opa. Levante a mãozinha na palma da mão. É o ponte do Tigrão. Que isso? Que isso? Me é meteu pra falar pra você. que pariu? aquele forte, Nietzsche. Vocês viram? Eu cliquei no mini-mapa sem querer, velho. Faz isso aqui. Ué? Ah, sumiu. Não, na real não faz isso não. Eu não tenho smite. Cara, eu não tenho smite. Zequinha, Zequinha, na pira, piga, na piga, na piga, na piga, na piga, na piga, na pica na pica na pica na piga, na piga, na piga, na piga, na na na na na Ah, vou só um pouquinho para a sombra. Ah, vou matar esse cara aqui. Dá pra matar, eu acho, né? Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Oh, que horas acabam o Belon? Falta muito jogo ainda? Eu ia chamar o Muka pra jogar Cuphead depois se ele fizesse radinho mas ele nem vai fazer live hoje. Como sempre. Hoje vai ter Fortnite. Essa foi boa isso, baixada. Pode relaxar. Percebi a gajota, vai ter filme. Sim, casa monstro hoje. Chama a Bia pra copiar de sair dessa podridão de jogo. A Bia nem tem Cuphead, porra. Pô, cadê a caixa, mano? Eu acho que agora, agora é foda, né? Ó a merda, ó a merda. Mata os cara. Ó oh, a merda. Enfiamos o jogo no rabo, velho. inimigo. foi eliminado. de gritos. Caralho, que merda, velho. Não era pra ter puxado isso. Matelo, martelão. Levante a mãozinha. Na palma da mão. É o ponte Não esquece que tem comunidade hoje pra ver. Sim, sim, hoje tem. Matelão, matelão. Levante a mãozinha, na palma da mão. É o bonde do Tigrão. Top é você. Pegou em mim? Oh, os caras vão puxar o game, Spawn. Brother, come back, please. Puta oh! Filho de uma puta, moleque Caralho Filha da puta Nossa, eu ia matar ele e ampar o Wave Pra ajudar ele ainda na torre, velho assiste o iplate f o maço para o retu oi gostar de pejo pois jogar tá muito aqui, grande, cara, tem que fazer voz, não sei porque eu já Salve, balão. tenho que dizer bom hoje. Pô, acho que esse game aqui é complicated. Ai cara, que ódio, velho Você tinha gente pra matar? Não tinha, eu fiquei apertando e não ia, porra Senão o jogo ia botar, né? Cara, tem que fazer alguma coisa, velho Meu Deus, o Veiga morreu, cara Cara, você é burro, moleque Caralho, vai se fud... Veiga Vai se fuder, moleque Caralho, que nojo, cara! Nossa, velho, vai tomar no cu, cara! Caralho, que nojo! Era só ficar vivo, cara! Caralho, mano. Porra. Alguém dá TP lá. TPzinho. Ah, não dá. Os caras estão tudo vivo. Só reclamador, Pede calada e favor. Porra, dava pra, dava pra fazer os bagulhos suave, cara. Se o cara não se mata mid, mano. O boneco dele tem Clear Wave. Ele se matou por quê, velho? Para, faz isso rápido. Vai Bate aqui. Vai perder um game desce. Não, tá que, que... maluco. O jogo clean, velho. Volta de a base. Bem. Ai. Acabou o jogo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha isso, chegar só onda reto, filho. Na. no AD. Copa dos caras muito superior, Fezinha. E o Lana Jungle, é, deve ter sido esse problema. Nossa, velho, tem uns bagulho que não dá pra entender, cara. Deus me livre, mano. Gente. Gente, pera aí, a Red perdeu para Rensga? Perdi nas apostas SAD. Não, cara, calma. Ataque, ah, tá, susto, velho. Apareceu um tweet recomendado aqui do Titã. Parecia que ele tinha perdido, pô.